Alô, nobres seguidores, nobres seguidoras, vocês que nos acompanham a partir de agora no Rio Mafra Mix. A gente está aqui no PROCON do município de Mafra, com sua diretora, a advogada Alessandra Buege. E pessoal, principalmente essa polêmica, se podemos encaixar esse termo, quanto ao aumento de combustíveis, nós vamos então conversar com a diretora sobre a, o posicionamento do PROCON Mafrense. É, então, Márcio, nós tivemos muitas reclamações posteriores ao aumento do combustível. Né? Como todo mundo sabe, é, isso está sendo uma questão recorrente. Né? É, aumentos muito, muito frequentes e pegam às vezes a gente de surpresa. É o que aconteceu nessa última semana, porque os aumentos só, só estavam autorizados na sexta-feira. E nós tivemos notícia que na quinta-noite alguns postos aumentaram os combustíveis de forma abusiva e indevidamente. O que, que ocorre? Uh, isso aconteceu depois do expediente do PROCON, então nós ficamos de mãos atadas, né? uh, não houve nenhuma denúncia formal. Então uh, o que, que a gente orienta o consumidor? Que quando isso acontece, o consumidor tire foto, uh, existem alguns aplicativos de celular onde uh, aparece o horário, Data, local, então que tire fotos, e, e, do, se documente e venha e faça o registro da denúncia, porque daí nós podemos notificar o posto e eventualmente multar se for o caso, se constatado o aumento abusivo, né? É, de outra forma, a gente não, tem, não pode agir, então a gente depende, a gente trabalha através de denúncia. Então pedimos para que o consumidor que tiver alguma reclamação, que faça reclamação formal, que aí a gente vai e toma atitude. Até porque nós temos muitos postos de combustíveis na cidade, né? não teria tempo hábil de fiscalizar todos na, na mesma noite, né? e foi tudo muito rápido. Então, a gente pede que o consumidor também fique atento e nos ajude nessa questão de fiscalização. Até para esse momento, diretor Alessandra, mais uma vez, acho que é bom reafirmar quanto ao atendimento. São vários postos de gasolina, aí temos o Rio Mafra, mas o PROCON do município de Mafra atende somente o município. Exatamente, como eu já falei, o nosso PROCON é municipal, então nós atendemos os consumidores do município de Mafra. Muito obrigado à diretora, à advogada Alessandra Boese, diretora do PROCON, com informações, então, portanto, quanto ao procedimento, como foi a atuação do PROCON nesse último aumento dos combustíveis.